O Project 2013 oferece opções para salvar, imprimir, compartilhar e exportar. E você encontrará todas essas opções aqui. No Backstage, salvar como fornece muitas opções para escolher onde salvar sua agenda. Por exemplo, é possível sincronizá-la com o SharePoint, salvá-la no SkyDrive ou no seu computador. Salvar como também permite salvar a agenda em diferentes formatos, como Project 2013, Project 2007, PDF e pasta de trabalho do Excel. Vamos mantê-la no formato do 2013. Clique em Compartilhar se quiser salvar e sincronizar a agenda com uma lista de tarefas do SharePoint 2010 ou 2013, para que os membros da equipe vejam e atualizem. O arquivo do project também é salvo no site do SharePoint. Você pode enviar a agenda por e-mail como um anexo. Todos receberão uma cópia separada da agenda. Se salvar a agenda no SharePoint, provavelmente o melhor será enviar por e-mail um link para a agenda. Exportar contém muitas das mesmas opções de salvar como. Imprimir fornece uma visualização de impressão da sua agenda à direita. E à medida que fizer alterações nas propriedades e configurações de impressão, como datas e tamanho do papel, você verá imediatamente os efeitos na janela de visualização da impressão. Então, é isso. Você já deve ter todas as informações necessárias para migrar para o Project 2013. Claro que há mais para aprender. Sendo assim, verifique o resumo do curso no final, para saber mais sobre o Project 2013.